Um, exatamente por isso que existe, da mesma forma como uh, acharam que aulas de religião e moral e aulas de, de, civi, de cívicas, até, uh, tinham que ser incorporadas nas escolas, tendo isto, uh, tendo este novo todo um novo mundo digital, sem dúvida que as pessoas deveriam ser uh, formadas e ter uma base no que é que é uh, este digital todo, como trabalhar este digital, como... Uh, ser cívico até neste digital porque, e ser moral neste digital, portanto todas estas disciplinas que nós tivemos ao longo dos anos e que foram incrementadas na nossa educação à medida que achavam que isso nos formava como pessoas, hoje em dia deveria ser visto também como digital, então vamos, vamos mostrar às pessoas como ser moral, moralmente cívicas dentro do digital. Já que ele existe e que é de facto um lugar de super uh, incontornável não é? de, de, um, de estar, de, de ver, de, de procurar informação, de, de, de estar presença, presença digital, de haver uma presença digital constante das pessoas, então vamos ensiná-las, vamos educá-las a de facto, o que é o impacto da sua presença digital, qual é o impacto daquilo que nós fazemos e como é que interagimos com os outros no digital. Uh, sem dúvida, existe uma, uma, era uma, uma adição uh, extremamente útil e necessária à, à educação desta nova geração.